Panamá e nós estamos buscando voluntários que, assim como você, queiram ensinar. Bem-vindo à Cidade do Conhecimento, um local de grandes oportunidades com uma comunidade inovadora que ensina, inspira e aprende, demonstrando que existe um Panamá do futuro em um mundo de possibilidades, estrategicamente localizado e frente ao canal do Panamá e a poucos minutos da cidade. Seu principal objetivo é proporcionar oportunidades de desenvolvimento para empresários, empreendedores e ONGs. Por isso, em nossa comunidade estamos abordando essa diversidade cultural e linguística para enriquecer essas novas formas de ensino em parceria com a ESEC, com aulas de português e inglês para os empreendedores não nativos dessa comunidade. Essas oportunidades também permitem que você trabalhe em um ambiente de negócios, além de fornecer acomodação durante todo o projeto. E você decide se deseja participar de workshops, atividades e eventos organizados pela Cidade do Conhecimento. Liderança é uma das experiências mais importantes no mercado de trabalho hoje. E essa oportunidade irá te dar, em primeiro lugar, experiência profissional e melhorar o seu currículo. Dois, com novas pessoas e novas culturas de toda parte do mundo e três irá te colocar e inserir em um ambiente empreendedor. Bom, esse projeto é a melhor opção para você compartilhar os seus conhecimentos e a sua experiência profissional com outras pessoas, contribuindo para o diálogo e a diversidade cultural, garantindo educação de qualidade para todo mundo.